Olá, bem-vindos a mais uma edição do 74. Esta semana publicamos o perfil de Pavlo Sadoka, Presidente da Associação de Ucranianos em Portugal. O seu percurso como ultranacionalista é longo e com vários momentos-chave que nos mostram a dimensão da sua posição e da sua influência afasta-se de qualquer ideologia neonazi e, no entanto, Sadoka esteve presente em várias celebrações assumidamente para o fascistas. O jornalista Ricardo Cabral Fernandes assinou o texto onde se esclarecem todas as ligações e intervenções de Pavlo Sadoka. Entre várias atividades, foi assessor de um deputado do Svoboda, partido de extrema-direita na Ucrânia. João Boscai entrevistou a economista e investigadora ucraniana Yulia Yurchenko, atualmente radicada no, no Reino Unido e ativista do movimento social. Um dos temas da conversa foi sobre os meses que passou na sua terra natal, desde fevereiro quando começou a guerra e decidiu lá ficar. Falaram também sobre a dívida, sobre as causas do conflito, eh, os efeitos no, no, nos cidadãos comuns, o papel das milícias da extrema direita e o futuro da esquerda política na Ucrânia. A Patrícia Silva escreve um artigo sobre as políticas fronteiriças europeias que estão a ser criticadas pelas suas violações de direitos humanos. Partindo de uma investigação jornalística, publicada no dia 29 de abril pela revista de Spiegel, a Frontex continua a ser alvo de escrutínio. A agência responsável pela vigilância e proteção de fronteiras da União Europeia está, desde 2020, envolvida em centenas de práticas ilegais de retornos forçados de imigrantes. Nos ensaios temos o testemunho e análise da bióloga Ana Ribeiro sobre a sua experiência numa instituição como investigadora. Entre outras coisas, Ana Ribeiro diz que só é possível entender os motivos que levam tantas mulheres a abandonar as suas carreiras científicas, conhecendo um pouco a mentalidade por detrás da ciência em Portugal, um universo em que as instituições de investigação têm interesse em manter a precariedade. No ensaio assinado pela Inês Tielas da Silva, a Expo 98 e o Parque das Nações são objeto de uma análise sobre as causas e consequências da sua construção, numa altura em que a globalização era o grande mote. Na continuação da parceria do 74 com o coletivo Repórteres em Construção, publicamos esta semana um texto de Luís Miguel Loureiro sobre a evolução de uma investigação jornalística. Aquilo que começou como uma história simples, acabou por durar quatro meses de investigação. O texto de Vicente Ferreira, dos Latrões de Bicicletas, incide sobre a subida de máximos históricos dos preços dos combustíveis que temos vivido nos últimos meses. Na livre concorrência, os liberais não hesitam em escolher o lado do cartel que domina o setor dos combustíveis. Quem sai beneficiado são os acionistas, quem sai lesado são os consumidores. Diogo Faro assina a crónica desta semana. Um bom fim de semana e boas leituras.